Oxi, hum, tudo bem? Hum? Tudo bem, para você? Em paz, hum? como você está? Hum? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Hoje curso Milagre. Hum? Isso, hoje curso Milagres, lição 162. Eu sou como Deus me criou. Essa lição começa com uma sentença meio forte. A primeira sentença dessa lição é que esse único pensamento, eu sou como Deus me criou, mantido em mente com firmeza, salvaria o mundo. É verdade. É verdade, por quê? Porque Deus te criou perfeito. Em fluxo, fluindo, em harmonia e serenidade. Se você se, se resolve né, como representante né desse fluxo e um agente que percebe e interage de forma compatível ao grau de consciência não ficaria as coisas não ia ficar agarradinho sabe não entendi porque na lição do curso em milagres dentro da filosofia empregada Nesse curso, na língua que ele foi passado, tá? No contexto que ele foi desenvolvido, com a médium que foi, foi a mediadora, nós temos a divisão de Deus. Em Deus em absoluta perfeição, tá? A face de Deus da perfeição e a face do mundo em sua imperfeição como se fossem lados de uma moeda. Então isso tem que ser levado em consideração né? na interpretação do, do, da lição e do livro. A outra face né, que é dita como a, a má ou a não boa é a, é a face de Deus também, mas não, isso não é informação, não é uma, um texto, né? não é um contexto ressonante à interpretação. Então você abre uma licença poética, né? E dá o nome de não bom, dá outro nome, e desvincula, né? Numa, uma, numa narrativa né, de, do, do curso de Deus, assim, ó, só para entender a síntese, a ideia da lição, ó. Entendi. E aí, na linguagem do curso, o, o Espírito Santo vai fazendo essa, digamos assim, correção dessa, desse viés de percepção. Sim, sim. Ele corre a ação em harmonia com o fluxo divino. Entendi. Bom, então, agora faz mais sentido para ser que não. Essa licença... Uh, de, de, de, de raciocínio. Né? Esse exercício lógico é importante para perceber os fatores, depois a forma com que eles são apresentados e aí depois da formalização, da apresentação dos fatos, aí sim usar a agência e a inteligência usando como base as crenças, a moralidade, o moralismo e a racionalidade. Não Sim. Vai ficar mais fácil, né? Até respeito carinhoso com o autor, com o contexto, aonde o livro foi escrito, essas coisas, gentis, né? Sim, sim. Sim, o vocabulário possível na época. Sim, sim. tudo, tudo. Então são, são elementos importantes para que o, o entendimento né, do, do, do que foi passado seja adaptado ao momento histórico. Ao costume, né, de onde você está lendo. E isso gera muita riqueza, né? muita riqueza no que está sendo estudado. né? Bom. Então, podemos começar? Ah, sim, graças, você... graças a Deus. Vamos, lá, sim, bom, perfeito, Anjão. Já começamos, né, mas no, no primeiro parágrafo. É, eu sou como Deus me criou. Esse único pensamento mantido em mente com firmeza salvaria o mundo. Nós o repetiremos de vez em quando, à medida que alcançarmos um outro estágio no aprendizado. Ele significará muito mais para ti à medida que avançares. Essas palavras são sagradas, pois são as palavras que Deus deu em resposta ao mundo que fizeste. Através delas, Ele desaparece, e ao serem pronunciadas, todas as coisas que são vistas dentro das nuvens sombrias e ilusões nebulosas somem, pois elas vêm de Deus. Sim. Eis aqui o verbo. Oh, então quer dizer, é essa, é essa, digamos assim, esse esse essa reconfiguração da face do mundo em sua imperfeição. Sim, sim. É como eu disse no início... Hein? Esse senhor foi só para confirmar, não estou aqui, pode continuar, <risos> ah, tá bom. Então, então o texto continua. Eis aqui o verbo pelo qual o filho veio a ser a felicidade de seu pai, o seu amor e a sua completeza. Aqui, aqui a criação é proclamada e honrada tal como é. Não há sonhos que essas palavras não dissipem, não há pensamento de pecado, e nenhuma ilusão que o sonho contenha que não se desvaneça diante do seu poder. São Senhor. as trombetas do despertar que ressoam pelo mundo. Os mortos despertam em resposta ao seu chamado. E aqueles que vivem e ouvem esse som jamais olharão para a morte. Senhor. Verdadeiramente santo... É aquele que faz com que essas palavras sejam suas, despertando com elas em sua mente, lembrando-se delas ao longo do dia e trazendo-as consigo à noite quando vai dormir. Os seus sonhos são felizes e o seu descanso seguro, a sua segurança certa e o seu corpo curado, porque adormece e acorda com a verdade sempre diante de si. Ele salvará o mundo pois dá ao mundo que recebe a cada vez que pratica as palavras da verdade. Hoje praticamos de modo simples, pois as palavras que usamos são poderosas e não necessitam de outros pensamentos além de si mesmas para mudar a mente daquele que as usa. Essa mente está tão integralmente mudada que ela é agora o tesouro no qual Deus deposita todas as suas dádivas e todo o seu amor para serem distribuídos a todo mundo, aumentados ao serem dados e assim se mantêm completos porque o seu compartilhar é ilimitado. E assim aprendes a pensar com Deus. A visão de Cristo restaurou a tua vista, resgatando a tua mente. Nós te honramos hoje. É teu o direito à perfeita santidade que tu agora aceitas. Com essa aceitação, a salvação é trazida a todos, pois quem poderia apreciar o pecado quando uma santidade como essa abençoa o mundo? Quem poderia se desesperar quando a alegria perfeita é tua, acessível a todos, como um remédio para a aflição e a miséria, para todo o sentimento de perda e o escape completo do pecado e da culpa? E quem não seria um irmão para contigo agora? Tu que és seu redentor e salvador. Quem poderia falhar em dar-te as boas-vindas no próprio coração com um convite amoroso, ansiando por unir-se com alguém que é tão santo quanto ele mesmo? Tu és como Deus te criou. Essas palavras dissipam a noite e a escuridão deixa de ser. A luz veio hoje para abençoar o mundo, pois reconheceste o Filho de Deus e nesse reconhecimento está o do mundo graças a Deus né? graças a Deus eu sou como Deus me criou sim lembrando que tem esse viés né, de interpretação importante né, com relação ao conceito de Deus como perfeição absoluta então isso tira o peso do erro tira uma perspectiva dissociativa sobre o acerto, né? É uma, um, um engrandecer, né? Maior do que a realidade. Isso deixa o ser mais pleno, assim? E para dizer, se alguém tem dificuldade com essa um, ideia de ser como Deus o criou, um, de, de onde pode estar vindo essa dificuldade e como resolver? A, a, existe a crença de estar separado, né? separado de Deus, de ser criado separado. É, é bem comum, na verdade. É, você pode substituir com a natureza. Aceitar que faz parte da natureza é um bom primeiro passo. E a natureza fala a linguagem de Deus. E com isso é mais fácil conceber o pertencimento e a expressão natural como parte de Deus. Não? Entendi, assim. Um Entendo. E se mesmo assim tá difícil, né? é Provavelmente são padrões de controle. Né, dissociativo e receio das consequências porque a pessoa não tem confiança na sua soberania na sua parte de Deus na sua parte do natural ela tem medo de punição então esse receio com a punição, esse receio com a dificuldade o medo da existência e o medo da plenitude, como se fosse errado ou pecado, também é um ponto interessante a se trabalhar e avaliar. Entendi, preço. Tá bom? Tá bom. E se mesmo assim tá difícil, tem a gira, tem os atendimentos, atendimentos gratuitos. Tem os atendimentos. Se você tem mais condição, você paga. Ajuda para receber os, os gratuitos. E é isso. Tudo tranquilo. Confortável, né? No fluxo. No fluxo. Uhum. Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz, ó. Gratidão, faz